Imagine seu ateliê ser marcado em todos os stores, Instagram, Facebook, neste Natal. E seus clientes de quatro patas vestidos com essa peça feita por você. Seria um sonho, não é mesmo? Então deixe eu dar uma notícia maravilhosa para você. Isso poderá sair da imaginação e virar realidade. Pois trago para você... O nosso novo pacote de moldes PET, a terceira edição. Eu me arrisco a falar que é a melhor edição que eu já fiz. São 23 modelos diferentes em até 10 tamanhos, do recém-nascido às raças de porte grande. Totalizando 204 moldes em tamanho real. PDF mais vídeo-aula, gente. Para você assistir quando e onde quiser. O acesso a esse curso, a esse pacote... É vitalício. Você pode acessar sempre. Olha que maravilha. E tem mais. Comprando agora, você vai receber os moldes dos novos manequins pet. Manequim do cachorro e do gato. Olha só que legal. Também você vai aprender o passo a passo a vender na Elo 7. E aprender a vender no Mercado Livre. Também a planilha de cálculo de custo. O acesso à maior comunidade costureira de moda pet da América Latina. O grupo é fechado no Facebook. E mais os moldes da Bolsa Caixa de Transporte, com a aula completa. Que é super pedido entre as clientes. E o certificado que reconhece as suas habilidades. Olha que maravilha, aproveite o valor promocional, é por tempo limitado, ele vai voltar para R$ reais. Então você clica no link aqui na descrição do canal, bem lá embaixo, para adquirir por apenas R$ 197,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 19 19,19. Então não fique de fora, gente. Eu aguardo vocês. Com essa promoção, até as renas do bom velhinho vão se vestir igual a ele.